Quais instrumentos mágicos devem conter no seu altar ritualístico? Será que os instrumentos mágicos ou a montagem de um altar, de um sacerdote ou de um iniciado dentro de um sistema mágico é diferente? Do altar que você tá acostumado a montar aí na sua casa. Hoje eu vou falar um pouquinho mais dos segredos por detrás dos altares e eu vou mostrar para vocês os meus altares e como eu monto esses altares. Então eu vou mostrar para vocês o meu altar e os mistérios por detrás da montagem dele, dos meus processos de conexão através deles. Então assiste esse vídeo até o final. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o um nosso encontro. Vocês me pediram em alguns comentários aqui no canal para que eu fizesse um tour pelo meu altar ou pelos meus altares, no caso que eu tenho mais de um, e eu achei a ideia muito legal, eu só não queria tornar o conteúdo do canal um conteúdo muito vlog, por isso eu decidi trazer para vocês, junto com o tour pelo meu altar, o meu processo pessoal de montagem e falar um pouquinho de como eu me conecto através do altar com as energias que eu trabalho os altares, eles são muito comuns dentro da Wicca e essencialmente usados dentro das ritualísticas e a gente pode ver o altar em diversos outros sistemas mágicos e formas de culto a palavra altar vem de alto, uma palavra em grego que significa elevado, e o altar ele tem exatamente essa função de elevar ou direcionar a nossa energia para um propósito ele é o ponto central, o ancoramento das forças que nós trabalhamos é como se fosse uma casinha para os deuses e é onde a gente se conecta com essas forças divinas, ele serve para a gente realizar não só as nossas meditações e conexões, mas a gente pode ter altares específicos para rituais, para deuses, para forças que a gente quer trabalhar ao longo da nossa jornada mágica. Nos altares a gente pode é, dispor os nossos feitiços, dispor os nossos instrumentos mágicos e trabalhar com as polaridades energéticas que estão envolvidas dentro do nosso cotidiano. Então, dentro do altar wikaniano, como eu expliquei já no vídeo de altares, se você não assistiu vou deixar aqui em cima nos cards, a gente trabalha com as forças dos elementos e com os nossos deuses de culto. Então, a gente tem é, objetos no altar que trazem essa energia específica. Especificamente para que a gente possa se conectar com elas. Antes de eu prosseguir e mostrar para vocês o que eu tenho que mostrar e contar o que eu tenho que contar, se inscreve no canal para você não perder nada, nada, nada do que eu posto por aqui. Clica no sininho para você receber as notificações, principalmente das lives, porque a gente tem live toda quinta e sexta com assuntos diversos para você não perder as lives. Deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia aqui no canal e eu continuar desenvolvendo conteúdo para vocês, tá bom? Eu eu tenho um costume pessoal de trabalho mágico e de conexão com as forças da minha habitualidade então todo mês eu faço a troca do altar né eu tiro o pano de altar que estava ali, mudo a cor desse pano, limpo as estátuas, limpo os objetos e coloco elas novamente então nesse momento eu separo no meu dia um período para que eu não só faça essa limpeza física é, e reconstrução do altar, mas também é um momento onde eu me conecto com as energias que estão ali. Com as forças que eu comumente coloco ali dentro daquele espaço ritualístico, daquele meu altar, trazendo essa conexão energética para a minha vida e para a minha realidade, fortalecendo o nosso vínculo energético. Eu, normalmente, dentro das minhas ritualísticas, divido os meus altares por polaridades e pontos energéticos que eu costumo, normalmente, trabalhar. Então... Eu vou falar sobre dois altares específicos para vocês, que são os que eu mais movimento energia. E um deles é um altar que eu costumo deixar para as forças um pouco mais luminosas, para as forças que eu tenho contato, é, que tem uma conotação energética um pouco mais elevada, tá? Isso dentro do meu ponto de vista e do meu trabalho pessoal, ok? Nesse meu altar, eu costumo trabalhar com a representação da deusa Artemis e do deus Apolo, que são dois dos meus deuses de culto. Então, você vai ver lá no altar as representações deles, bonitinhos. A gente vai ter também algumas coisas que representam os elementos e alguns instrumentos que eu costumo utilizar magicamente. Eu costumo trabalhar com panos de altar, mantenho o altar mais organizado e limpo. Então utilizo um ou dois para trazer uma textura diferente e deixar bonitinho. Utilizo uma poção de consagração e começo a montagem, colocando o pentáculo no centro. Vinculando as energias. Vou colocando os meus castiçais. Coloco artemis do lado esquerdo Apolo do lado direito E organizo os elementos Uma taça com conchas para água Um óleo de consagração para o fogo com ervas mágicas Um incenso que eu também trabalho a purificação e a energização do altar antes de fixá-lo no incensário Utilizo para o elemento terra uma pedra polida em formato de ovo, que traz para mim a ideia da criação e a força que permeia a vida. Uma vela preta representando o caos e a força da deusa, e sobre a chama da vela preta eu dou vida à luz, ao poder do Deus. Então, me conecto com as forças do meu altar, com os elementos, e invoco os deuses. Com o meu altar já montado e todas as coisas nas suas devidas posições, eu costumo fazer invocação da deusa e do deus, no caso Artemis e Apolo, para esse altar em específico. E após essa invocação, eu procuro me centrar na energia deles. Eu fecho os meus olhos eu medito e entro em conexão com essas forças, com esses arquétipos da divindade que me acompanham com esses arquétipos a qual eu presto culto. E nessa meditação eu converso com eles sobre a minha vida eu converso com eles sobre os meus projetos sobre os meus sonhos eu converso com eles sobre a trajetória em que eu tô traçando rumo aos meus objetivos e nessa conversa eu também procuro ouvir o que a divindade tem para me dizer a respeito do que eu tô fazendo de errado ou o que eu tô deixando de lado ou que eu não tô enxergando. Esse momento de conexão, para mim, é um momento muito importante, porque é um momento de avaliação. Eu me avalio junto aos deuses, e avalio os meus projetos, e como eu tenho encarado ou levado as coisas que têm relação com esses projetos. E isso é muito importante para mim, porque em diversos momentos da nossa vida, às vezes a gente se depara com situações onde a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Onde a gente fica decepcionado, ou fica chateado, ou parece que a gente está andando em círculos. E são nessas horas de conexão com a energia do divino que eu começo a me recolocar na rota e me fortalecer novamente. Afinal de contas, não é só um processo de reenergiação e contato com os deuses, mas é um processo de encarar as coisas que a gente está fazendo. Então, é uma das minhas práticas pessoais com relação é, a este altar em específico. Agora... Nesse momento, depois que eu me conectei, eu vou o meu outro altar. E esse é um altar que eu dedico aos deuses e deusas do submundo e à ancestralidade. Né? Dentro da Wicca a gente tem uma conexão muito importante com as nossas raízes ancestrais. Não só pelo fato de que nós estamos aqui por conta da nossa ancestralidade, mas também todo conhecimento, tudo que está dentro da história da humanidade, ela faz de nós pessoas melhores. Né? Observando do erro do outro, o acerto do outro, a gente consegue melhorar a nossa vida. Então normalmente dentro da Wicca a gente vai ter cinco linhagens ancestrais, eu não vou falar aqui sobre essas linhagens, mas se vocês aí do outro lado tiverem curiosidade deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso gravar um vídeo só é, sobre isso e ensinar uma conexão com os ancestrais fazer uma coisa bem é, bem vivencial pra vocês aí. E pra mim esse altar é um altar extremamente importante porque é um altar também das minhas lembranças, né? É um altar das minhas memórias, as memórias dos meus entes queridos e de tudo que eu aprendi com eles, porque direta e indiretamente eu sou um reflexo dos meus ancestrais. né? Aí, através dessa, dessa visão né, do que é errado ou do que foi feito de errado, a gente pode melhorar quem a gente é e não repetir os passos do passado. Então, de alguma maneira, você vai aprender alguma coisa com a sua ancestralidade se você se conectar com elas. E é por isso que este altar voltado para as deusas e deuses do submundo e para a ancestralidade em si, né, para os espíritos ancestrais, é muito importante, porque a gente consegue tomar lições que vão engrandecer quem nós somos de uma maneira ou de outra. Tá? Então, mais uma vez, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre ancestralidade, sobre as linhagens ancestrais que nós costumamos trabalhar dentro da Wicca, deixa aqui embaixo nos comentários que eu gravo um vídeo para você. Mas antes da gente continuar, é, eu quero te convidar, te fazer um pedido na verdade, me segue no Instagram, e lá tem muita coisa que vai complementar ainda mais o seu conteúdo mágico. Se você está aqui no canal para aprender sobre magia e espiritualidade, para poder trabalhar magia na sua vida, lá no meu Instagram tem vários posts que também vão te ensinar e vão te trazer ainda mais informação complementando o que você já está aprendendo aqui comigo. Então me segue, me dá um oi no direct que eu vou amar conversar com você. @cedricnightingale. Bom, é... eu vou mostrar para vocês agora também a montagem do, do meu altar é... do submundo, né? Por os deuses do submundo, ele é um altar que tem uma pegada um pouco diferente do, do altar habitual porque é neste altar que eu entro em contato com as forças interiores, né? A gente já teve uma live falando sobre deusas do submundo, vou deixar aqui em cima dos cards pra vocês é, tem muita gente que tem medo dessa palavra submundo, mas quando a gente está falando de divindades que estão no submundo, a gente está falando de divindades que, estão, é, que trabalham coisas dentro de nós, né? Que trabalham os finais de ciclos que trabalham os medos os traumas e as situações que estão dentro da gente reprimidas, escondidas e que, e que muitas das vezes nos fazem mal, então trabalhar com essas forças divinas é engrandecer quem nós somos trabalhar com essas forças de transformação é transformar quem nós somos para uma versão melhor de nós mesmos, e dentro do meu é, trabalho mágico, do meu culto pessoal, é, eu tenho divindades que me auxiliam muito nesse processo, então esse altar é encabeçado pela deusa Hecate e pelo deus Hades e tem uma pegada toda voltada para essa conexão com, com as sombras, com o que a gente não tá vendo, com as coisas que a gente precisa melhorar e com a nossa ancestralidade, é, a fim de buscar é, uma melhoria para quem nós somos, uma melhoria para quem eu sou, né, um caminho mais aberto para minha vida. Então, vamos lá. Continuo com o um pano de altar, mas para esse altar antes eu banho o tecido com uma infusão especial. Coloco o estrófalos, o símbolo de Hecate, como força central. E então começa a montagem. Coloco o caldeirão com o carvão aceso. E vou depositando sobre ele ervas como oferenda e conexão com as forças dos ancestrais e com os deuses do submundo. Coloque um pote com água, sal negro para terra e uma romã. Posiciono os castiçais, e então do lado esquerdo. Coloco o Hecate. E no lado direito. Coloco o Hades. Para os ancestrais. Uma caveira. Símbolo da igualdade. E eternidade. E um óleo de consagração. E então. Acendo a vela para a deusa. E na vela da Deusa, acendo-a do Deus. Por fim, faço-me oferindo aos meus ancestrais... Invoco as forças dos deuses e da minha ancestralidade e me conecto com elas. Assim que eu finalizo o altar, ele está todo colocadinho, eu faço a invocação da deusa Hecate e do deus Hades e eu começo a me conectar com essas energias. Nesse momento eu também chamo a minha linhagem ancestral para que ela possa estar junto comigo e entro em meditação e fecho os meus olhos, entro em estado meditativo e começo a trabalhar a conexão com essas forças e nessa hora eu começo a me observar enquanto indivíduo eu começo a observar o que eu estou sentindo o que eu venho vivenciando, o que eu venho experienciando eu estou passando por um mês bom, por uma semana boa alguma coisa aconteceu ao longo desses meus dias que me machucou que me deixou muito alegre o porquê disso tudo? para para perceber se eu machuquei ou magoei alguém paro para perceber se eu estou seguindo os meus ideais, se eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo nas minhas escolhas cotidianas e sempre vou me buscando para que eu não me perca, para que eu não me perca dentro da verdade das outras pessoas, para que eu não me torne o que as outras pessoas querem que eu me torne, para que eu não me afete com o veneno das outras pessoas, com a inveja das outras pessoas e começo a me buscar, e começo a me olhar, e começo a encontrar coisas em mim que podem ser melhores. Então este é um momento muito importante, porque quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem a gente é, a gente não se perde. E a gente consegue ter respostas para a vida, para os problemas e para situações imprevistas é, de uma maneira muito mais rápida e efetiva. Este é o meu processo de montagem de altar e a minha realidade dentro desses dois trabalhos que eu costumo fazer. Eu tenho outros altares, não só esses, como meu noivo diz, eu sou a louca dos altares então eu tenho vários outros altares mas esses dois são os principais altares dentro do meu trabalho mágico e dentro da minha realidade de culto alguns altares vocês não vão poder ver porque são altares iniciáticos e outros quem sabe eu traga para vocês aqui né? se vocês gostarem desse vídeo, deixarem vários likes, vários comentários quem sabe eu não grave mais um tour ou mais uma montagem de outros altares eu tenho os altares bem inusitados na verdade Certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o carinho do mundo, com todo o amor do mundo, eu vou te responder, certo? Um beijo. Muito obrigado por ter vindo até aqui, que o sol possa iluminar o seu caminho.